Agora vai, agora vai. Canta para Gominas, sucesso nosso, mais novo CD. vê. Vai, quero ver. Quer ser Arthur Playster e Esse nome tem sucesso. Me apaixonei só por você. Passando é o nosso mais novo CD. Da primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem Na primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Na primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Quero ouvir! Me apaixonei! mais ia te ver Fiz o que? Deu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Arthur Playstereza Sucesso em todo o Brasil Ficar, vou ficar Eu não quero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 Será que não vê nos meus beijos? Eu quero você Pra sempre do meu lado, vai! Eu quero vir Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisar na bola Eu não, fica por ficar Só vocês Menina, vê se leva a sério E aí? Vê se não pisa na cola uh, uh, uh, uh. Obrigado!